Olá, amigos e amigas. Pretendo solicitar um recorde mundial com o título de Menor Livro de Sanfona Publicado. Em inglês, eu publiquei na Câmara Brasileira do Livro do Brasil, CBL, o título de Menor Livro Sanfonado Publicado do Mundo. O subtítulo é LV de Livrinho, ML de Mini Livro. E 01, coleção menor, mini livro para montar, volume 1. Espero que eu consiga outros volumes. O livro vem com 34 páginas e no total 40. O ISBN dele é 978-65-00-23584, dígito verificador 5. Esse daqui é o livrinho ML que eu fiz... Com 40 páginas e 34 de escrita. E a arte é. E eu coloco mensagem. Elaborei os livros impressos, livros impressos ampliados, recortados, colados e montados. Com 100% do tamanho de 0,60mm por 0,70mm, elaborado no programa e impresso na impressora. Pretendo utilizar uma gráfica para imprimir e oferecer os kits do livro para quem quiser montar também. Os livros com tamanhos ampliados de 300, 500 e 700, onde eu imprimi na impressora, recortei com uma tesoura sem pontas e elaborei com as minhas próprias mãos. Com 700% eu imprimi na impressora, recortei com uma tesoura sem pontas, elaborei com as próprias mãos e utilizei um palito de dentes para colar as páginas do livro com cola branca. Portanto, esses livros que eu vou apresentar são os menores livros elaborados com tamanho de 0,60 por 0,70 de altura, impressos milímetros, em milímetros, impressos numa impressora comum e cortados com uma tesoura sem pontas e dobrados, somente com as minhas próprias mãos. Por tudo isso, vou dar entrada neste domingo, dia 23 de 5 de 2021, com a solicitação do recorde. Espero que todos por mim Espero, assim, alcançar o almejado certificado mundial. Obrigado, desde já, atenciosamente Fernando de Monteiro. E-mail de contato, minilivro, arroba, E aqui é o, o livrinho ML. Tem o, a capa, e a versão em inglês, o ISBN, dele que eu já falei, 986500235845, da CBL do Brasil. Aqui é a montagem dele. Aqui é a foto do autor, que sou eu. E aqui a arte é, e eu conto várias mensagens sobre arte. E aqui, como vocês podem ver, tem 34 páginas e a aba para colar ele na porcentagem de 700%. Então, como eu queria demonstrar, vocês podem ver que aqui é 6.400 a ampliação dele, e se colocar na versão original, vocês podem ver que é desse tamanho aqui. E ao passo que ampliando, vocês poderão ver, através da ampliação, que ele tem 6.400% de ampliação. Era isso, obrigado, e até uma próxima oportunidade. Sem, entretanto, mostrar o processo criativo daqui do mini-livro do autor e escritor Fernando Gil Monteiro, que vos falo. Inicialmente, fiz uma tabelinha aqui do livro, tá? aí coloquei é, cor amarelo, amarela na cor amarela, amarela, frente e verso, depois fiz na vertical, depois fiz na horizontal, depois fiz é, simulado com ele com uma aba no final, depois montei para ver o tamanho da aba e finalmente ficou com esse tamanho aqui de 1,6%. Aí depois eu fui moldando, moldando e chegou essa versão para colar de 700%. E fui montando e aí fiz uma versão de 850 a 100% na versão, com a aba também. E depois é aqui onde eu guardo no estojo amarelo a minha coleção. então era isso, de livrinhos ML. Então, aqui está a versão final, já conhece SBN dele, como vocês podem ver. Aqui é a aba final, aqui são as quatro versões, 700, 500, 300 e 100. Aqui, é eu montando com as minhas próprias mãos, como vocês podem observar. E aqui é o livrinho em colado 700%, 700% dobrado, dobrado 300, 500 aliás, dobrado 300 e 100 impresso. Obrigado, amigos e amigas, e por enquanto é o fim. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.